Atendendo a pedidos aí do pessoal que tá com essa dificuldade, não tem computador e pelo celular você compra a qualquer momento. Então vamos lá pessoal. Primeiro de tudo pessoal, vocês têm que ter cadastro na Gate Hill e na Binance tá bom? Como que você vai estar tá fazendo? Você tem que ir na Gate Hill, copiar a carteira da Gate Hill e na Binance mandar o SDT para a Gate Hill. Então vamos lá, pessoal. Entra aqui na Gate Hill Logar aqui na Gate Hill E aqui eu venho em carteira, tá, pessoal? Aqui nesse menuzinho aqui embaixo, ó. E aqui, pessoal, é, você vai pesquisar aqui, ó: depósito. E aqui você vai pesquisar por USDT. Aqui em cima, ó sdt e aí você seleciona ela, clica nela novamente. E aqui pessoal, você vai escolher a rede. Tá, vamos escolher aqui a rede da Binance. Que a gente tá pagando poucas taxas, tá bom. Aqui a BSC, esta aqui ó. Agora, vamos ter que só copiar o endereço da carteira. Copiar. Agora, vamos lá na Binance. Logo na Binance. Clica em Carteira também, aqui no canto inferior direito. Clica USDT. Aqui, ó. Colo o endereço da carteira, escolhe a mesma rede que a gente escolheu lá na corretora Gate.io BEP20BSC, tem que escolher a mesma rede, tá pessoal? Se você escolheu outra rede lá, você escolhe também aqui a mesma rede que vocês escolheram lá se não vai dar errado. Então vamos escolher aqui BEP20, BSC e vamos clicar em confirmar. Olha aqui, ó. BSC BEP20, para não ter erro, tá, pessoal? Para não ter erro, tem que ser a mesma rede nas duas. BSC BEP20. Agora selecionou, clique em confirmar. Aqui vamos colocar na quantidade. Vou clicar em máximo aqui. Ó, máximo que é tudo que eu tenho. E vou clicar aqui em saque. Agora, um resumo. E clico em confirmar para tá efetuando o saque. agora, vamos aguardar aqui as duas senhas de seguranças. Vamos. Tá Colocando aqui a do e-mail e a do celular e clica em enviar. Então, galera, vamos ver aqui, ó, já caiu. Olha aí, ó, já caiu aqui os 200 dólares. Se restar alguma dúvida, vocês podem estar tá me perguntando aí que eu vou estar tá respondendo vocês, tá? Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!